Uau, o quarto mundo tem loops extra curtos pra música, na é verdade. Eu não sei porque eu disse loops, é somente tipo um loop pra uma música. Mas tudo bem. E nós estamos de volta na música inicial mais básica e nós já começamos aqui com. Uh, com espaço. Muito espaço sem dúvida alguma, mas com pouco propósito por trás de tal espaço. E nós temos um Toad nos dando uma vida. Ok, tudo bem. Eu estava preocupado por um instante, pensando, meu, o jogo realmente vai ficar constantemente uh, tendo Toads arremessando coisas que você tem que ver. Pra falar a verdade, é meio que interessante. Uh, me pergunto se as missões... Oh, oh, oh, oh, isso aqui é algo extremamente relevante para os meus interesses. Se eu tivesse tentado ficar em cima desse bloco de propósito, eu não teria conseguido. Mas, enfim, você caçar o Toad ali pra você conseguir ser recompensado por alguma coisa... Uh, possivelmente inspirou as missões da Gata Negra no Homem-Aranha. Que bem podia ter, tipo, um nome distinto. Porque, tipo, a maioria das pessoas simplesmente diz... Ah, Homem-Aranha é de PS4, mas agora ele não é mais exclusivo de PS4. Pra falar a verdade, já, já tava no ps 5 faz tempo, então Isso não é uma boa dis distinção Ah, dizer Homem-Aranha da Insomniac É algo justo? Tipo, esse é o primeiro Homem-Aranha Feito para Insomniac, eu não tenho Completa certeza Se há é ou não, mas ah, Se for bom Isso é a melhor Maneira de fazer referência àquele jogo, mas enfim 3D ah, Essas partes aqui Uh, das nuvens, etc. Elas começam a ficar um pouquinho repetitivas depois de uma quantidade de tempo. É só que isso aqui nem tanto assim, mas... Eu tenho que me lembrar. E é isso. Meu, como é que eu consegui isso? A resposta é que a culpa é do 3D. Ah! Percebo algo. Você tem somente uma chance. E se você tem somente uma chance, pelo menos tem um buraco conveniente ao lado para você yeah, não, É meio idiota você ter só uma chance, para falar a verdade, só faz você perder uma pequena quantidade de tempo. O que é uma inconveniência pequena, sim. Isso deve ser dito. Mas é uma inconveniência que não precisaria existir de qualquer modo. Então, é yeah, tudo bem. Eu estava simplesmente tentando ser acrobático demais com o helicóptero e não deu certo. Oh, eu pensei que eu fosse colidir com aquele canhão e ir direto para o buraco, mas, felizmente, não aconteceu. Oh, oh! E a gente se lança aqui do canhão e ignora uma porção... Ah, eu pensei que eu fosse ignorar uma porção maior da fase do... Pera um momento, será que tem como eu me livrar desse chenchon? A resposta é não, ele está simplesmente preso... Rente demais ao chão Oh, uma flor de fogo Faz um tempo desde a última flor de fogo Que a gente encontrou aqui nesse jogo Não sei porque eu estou afirmando isso com uh, tanta certeza Porque na verdade nem tanto Mas tudo bem, tanto faz Não há motivo para preocupação mais se bem que eu tenho que me lembrar é Que eu tenho warp zones Para inevitavelmente procurar Quer saber, para falar a verdade Depois desse episódio eu vou ver se eu me lembro de procurar todas as Warp Zones possíveis, porque assim eu tenho... Oh, aqui você tem que quicar num Buddy e assim que você chega no topo. Ok, agora a coisa está começando a ficar mais interessante para você pegar as panteiras Douradas aqui. Antes, você simplesmente podia fazer um mero pulo aqui. Bom, você poderia também manter o helicóptero desde o início até aqui, o que, sem dúvida alguma, facilitaria as coisas. Ok, então. Caixa misteriosa. Eu me lembro dessas... Um... Eu me lembro disso eventualmente, lentamente, ficando, ficar mais interessante aos poucos. Mel, sabe uma coisa que tá fa fazendo falta aqui? Aquele giro do Super Mario Sunshine. Aquilo é simplesmente algo que é natural de se tentar fazer. Porque, tipo, ele existe no Super Mario 3D World, então é simplesmente natural. É simplesmente natural tentar. É uma verdade triste, mas é uma verdade verdadeira. Mas, enfim... Oh, yeah! Essa fase aqui! Essa fase! Em primeiro lugar, gimmick de tinta na tela. Uau! É como o blooper em Mario Kart. O power-up... Bom, uh, a arma mais inútil item possível daquele jogo. Mas, é... Essa fase me lembra tanto... Daquela fase... Oh! Yeah! Daquela fase vertical em Donut Plains, na qual você pode conseguir a saída secreta pra acessar o Star World. Tipo... Eu não sou o único que tô pensando nisso, né? C claro que não. Tipo, os desenvolvedores provavelmente fizeram isso aqui de propósito como uma referência. Olha, olha só essa estrutura dessa fase inteira. A verticalidade é suficiente. Ah, eu poderia ir pra lá. Pera um instante. Eu acho que isso aqui é secretamente um remake. Vendo a disposição de todos os blocos por ali. Hum. Eu estou intrigado. Eu teria que, tipo. observar. Uh, por uma perspectiva diferente para ter uma certeza de verdade, mas. a verdade é que eu não sei. Enfim, eu só dou um sal... Pera aí, como é que eu chego ali? Ó, oh, você não pode. Quer saber? Então faz? Não importa. E não importa. Ok. É. Você provavelmente tem que subir, subir, subir, aí, inevitavelmente, você acaba caindo ali e você tem que voltar o caminho, não é? Provavelmente. Mas eu ia me perguntar: ah, por que o Mario não saltou mais alto? Porque eu estou tentando fazer algo que não existe nesse jogo uma triste realidade, mas uma realidade mesmo assim. Ok, tudo bem. Nós temos esses blocos de pontos de exclamação. Ah, isso já existia em New Super Mario Bros, não é? Acredito que sim, mas eu não tenho completa certeza. Eu... Olha, o New Super Mario Bros mais recente que eu joguei foi o original ah, na série que eu fiz. Enfim, uma coisa que eu estava tentando dizer, mas acabei me interrompendo constantemente, é que eu acredito que existe... Uma Warp Zone nesta fase, sim, a minha memória está correta, mas eu não vou fazer nenhuma afirmação aqui, porque só, só vendo pra saber. Eu acho que, tipo, eu seria capaz de encontrar todas as Warp Zones de uma maneira independente. Bom, isso aqui não é nem um pouco sutil. Tipo... Qual é o jogo? Não. Aham! exigiu um pouquinho mais de esforço do que era necessário, mas enfim, tem uma Warp Zone aqui. Uh, não era nem um pouco sutil, mas aqui estamos nós, no quinto mundo. Ah, isso aqui meio que conta como... É, é um mundo básico, que é um mundo de deserto, mas tipo, não vão ser todas as fases de deserto nesse mundo. Eu imagino, eu suponho, mas enfim, agora é a hora da gente simplesmente rejogar. Essa segunda fase do início até o fim. Só que é uma fase onde eu não me incomodaria se eu tivesse perdido alguma moeda. Simplesmente pelo fato de que você é forçado a. Ok! Um, ter a sua tela obstruída é algo que, tipo, inútil em Mario Kart. Bom, pelo menos quando você está usando e quando você uh, está jogando exclusivamente em um jogador, porque, ok, eu estou numa situação ruim, eu não estou respeitando os Goombas. Nunca na minha vida imaginaria que não respeitar um Goomba seria um problema, mas aqui estamos nós. Mesmo apesar de eles estarem do lado do inimigo, você simplesmente tem que, que cuidado. Não, pra falar a verdade, mesmo o primeiro literal Goomba do Super Mario Bros. original era um inimigo que exigia respeito simplesmente pelo fato de já ter acabado com literal... Não, pra falar a verdade, aquele é o inimigo de videogames que mais matou jogadores do que qualquer... Um outro em qualquer videogame Tipo, mas você pode dizer Não, sim, obviamente Malenia, blá blá blá blá blá Mas tipo, só pela quantidade De pessoa Que é Uou, ina... oh, o quê? Eu fui na direção oposta Então o Mario simplesmente foi Pego pelo campo magnético Daquela bandeira E Grudou e agora isso foi completamente frustrante. Como eu estava dizendo, a verdade é que Super Mario Bros, o original, certamente foi jogado por muito mais pessoas... Por que, que eu pensei que isso fosse inteligente? Muito mais pessoas do que Elden Ring. Isso provavelmente nunca vai mudar. Enfim... Por que é tão difícil? Enfim... Mas, é, falando em Elden Ring, tipo, eu demorei um grande total de o quê? 5 tentativas para acabar derrotando a Malenia no fim das contas. Eu só, tipo, fiquei na tentativa que eu consegui gritando em turnos uh, junto com a Mimic Tear e uh, não houve muito o que ela pode fazer sobre isso. Eu nem tinha reparado que ela tinha uma gimmick de uh, recuperar a vida se te atingir. Uma game extremamente agressiva, a propósito. Uh, porque quando você faz uh, tanto dano que o chefe não consegue responder, o chefe simplesmente não consegue responder. Um, mas é, aqui nós estamos num mundo onde... Hum. Essas formas aqui estão me lembrando de algo especificamente, tipo, aquilo fez eu pensar, ah, Lego, mas isso não tem nada a ver com Lego, não sei porquê. Isso, pra falar a verdade, parece com um algo que não estaria fora de lugar uh, no motor de algum carro, só que, tipo, não, não tem o um formato correto. É, tipo, liso demais pra funcionar como alguma engrenagem, etc. A propósito, tipo, uh, a peça equivalente no carro é cilíndrica e não retangular. Paralelepípedica. Existe uma palavra que, tipo, significa da forma de um paralelepípedo? Tipo, eu sei que eu tentei falar alguma coisa ali, mas eu falei sabendo que o que ia sair da minha boca seria um crime contra a língua portuguesa. Mas eu não tava nem aí. Ok, então, está na hora de observar e testemunhar uma nova perspectiva. E esse Toad tem uma moeda. Ok, então. Yeah, eu pensei que. Eu pensei que o jogo iria abandonar esse negócio de. É, você uh, tem que procurar um Toad uh, bem mais cedo, mas. Uh, não é o caso. Tipo, é só colocar isso aqui. Pra você utilizar os controles giroscópicos, na verdade. Tipo, sei que eu tava me perguntando: ah, por que isso? Isso uh, podia não existir, mas, tipo, o motivo dele existir é claro. tipo, simplesmente utilizar controles giroscópicos é, é uma atividade que é satisfatória em si, por mais fácil. E não realmente substancial, ela aí... É... Oh, nós temos a primeira casa fantasma do jogo. Nós temos a primeira casa fantasma do jogo. Eu me lembro que casas Fantasmas nesse jogo podem... Porta. Podem... Ficar embaçadas. Meu, já pensou se eu tivesse caído ali feito um... Quê? Uou, esse é o... Bull mais rápido do Oeste. Eu pensei que ele fosse atrasar mais, mas definitivamente não foi o caso. Eu estou decepcionando. Será que eu posso pular aqui e fazer... Oh, eu pensei que... pensei que aquilo não fosse simplesmente um caminho perfeitamente ordinário, mas é. Você tem que prestar atenção extra em tudo. Caso contrário, você não vai conseguir uh, todas as moedas e vai ficar triste. Algo que eu acredito que vai invariavelmente acontecer aqui. A proposta, tipo, os círculos de buzz aqui tem um tipo completamente diferente de fantasma comparado aos fantasmas de Super Mario World que são simplesmente bulls ordinários completamente normais o que uh, é interessante oh tem um caminho ali e tem um caminho aqui tem quatro caminhos ou só oh ok sim absolutamente eu quero invisibilidade aqui rabo de goshi nin yeah Certamente gostaria de um também Ahá! Te... Oh. Bom, eu ia dizer, o cano é falso Só que isso era é vagamente falso Agora vocês percebem O grande truque 3D Que existia aqui no fim das contas Não era um grande truque Era simplesmente Um truque Mas estava aqui, certamente Sem dúvida alguma até é, utilizado aquela estrela Tão rápida assim Foi a coisa mais inteligente que eu poderia ter feito ali ou foi um certo desperdício de recursos. Um, não foi um desperdício de recursos. Eu acho que eu já. Peguei tudo que eu potencialmente poderia pegar aqui. Ok, eu tô vendo. Eu tô te vendo aqui. E. Bom, isso. Isso foi simples. Isso foi realmente simples. Isso não é o tipo de coisa que você costumaria ver numa fase dessas. A propósito, nós temos. O menor big Bull que eu já vi na minha vida. Esse, esse é um medium Bull. Mais do que tudo, um, perfeitamente um tamanho. Bom, para falar a verdade, ah, depende da, da definição de médio que você está usando. Tipo, médio pode ser médio no sentido de até uh, bom o tamanho. Bom, na, pra falar a verdade, nos dois sentidos que eu tô pensando, tipo, tem o um tamanho grande, tem o um tamanho médio e tem o um tamanho pequeno. No caso, o médio é, tipo, igual a média matemática, mas também pode ser uh, o médio no sentido de, uh, tipo, se a maioria dos Bulls são os Bulls pequenos, então eles são os médios. Então, é tudo uma questão de perspectiva, sem dúvida alguma. Enfim, eu completamente fui bem-sucedido em tentar colocar em palavras o que eu deveria falar. E, na verdade, eu só me enrolei, fiquei andando em círculos e provavelmente foi doloroso de se escutar, mas é, é simplesmente a natureza do negócio aqui. Ah! Será que pegar todas as moedas aqui possíveis é algo que vai genuinamente me recompensar em algum momento? Eu não sei. Assim como eu também não sei... Ok, você pode ir nessa direção. Isso aqui é tipo a fase indiferente ou... Oh, eu tô vendo isso aqui e é o que eu quero. Oh, eu tava pensando que, tipo, aquilo não ia cair de maneira alguma. Enfim, qual é o do ponto de interrogação? Uma moeda. Outra moeda. Muitas moedas. Uh, tem uma estrela aqui? Provavelmente não. Isso é certamente uma gimmick esquisita. Tipo, são moedas. Eu imagino que deve ter algum bloco com uma vida ali. Aquilo, sei lá, é mais um minigame de Mario Party do que qualquer coisa. Agora que eu tô pensando, mas... E, ok, nós já chegamos aqui no Midpoint. A próxima moeda que a gente adquirir vai demonstrar se eu acabei ignorando alguma ou não, no fim das contas. Proposto, essa, esse inimigo abelha aqui, certamente eu qualifico como um dos inimigos menos memoráveis de Mario, porque, tipo, eu, eu nem sei o nome dele. Apareceu o nome dos inimigos existentes desse jogo nos créditos. Eu nem... Não, o quê?! Preste atenção. Ei, o que... Olha, mas isso é uma grande palhaçada. É uma palha completamente assada. Ok, isso é interessante que você tem que pegar as duas coisas mais... <risos> Completa, absoluta... Ei, você. Vai pra baixo da égua, bro. Tipo, nem pra você ter a, di a dignidade, a mínima possível dignidade... De me dar... Um bumerangue. Tipo, coisa do bumerangue aqui. É se eu não me engano, você é completamente capaz... De utilizar ele pra pegar... Estrelas, uh, moedas... E estrelas também. Estrelas e moedas. E moedas e estrelas. Tudo possível de ser coletado por um bumerangue. Porque ele vai e ele volta. Um, mas... Yeah, eu... Eu estou indignado. Tipo... Eu acho que isso aqui é uma circunstância perfeita de que o jogo uh, te dá uma trela, te dá uma margem de erro. Isso acaba te atrapalhando, no fim das contas. Eu nunca imaginei que eu tinha que pular por cima daquilo. Eu pensei que, tipo, simplesmente ficar no canto ali fosse o suficiente pra ficar ok, mas... Como vocês puderam perceber, não deu certo. eu estou... Super decepcionado com isso. Ah, pra falar a verdade, eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer seria simplesmente eu me arremessar em um buraco. Considerando que, tipo, eu já tinha pego uh, o, o checkpoint. Quer dizer, eu ia perder o rabo de mas eu acabei perdendo o rabo de de qualquer maneira. Basicamente, moral da história, uh, eu não fui muito inteligente. <risos> eu sei, que coisa... Difícil de entender. Não, eu não tô vendo muito em termos de power-ups aqui nessa fase. Será que tem algo aqui? Oh! Era por isso que eu não tinha visto muito em termos de power-ups. Porque eu simplesmente não tinha prestado atenção suficiente. Agora é a hora na qual eu vou fazer um simples salto. <risos> eu sei que coisa mais ousada extraordinária aqui é propósito realmente não sei porque o jogo se sente tão obcecado em te dar tantos relógios possíveis aqui nesse jogo porque tipo quem demoraria tanto tempo nessas fases bom uh, crianças porque literalmente esse jogo foi feito para ser fácil e básico e etc para trazer muitas pessoas novas para o 3DS. E etc então eu, eu não sei porque eu tô fazendo perguntas para as quais eu tenho respostas incrivelmente fáceis <risos> e aqui nós temos mais um navio voador tem muitos desses nesse jogo seria legal a gente ter mais um castelo ou dois vento ok nós temos painéis aqui painéis perfeitamente preparados para serem um problema, possivelmente. Ah, eles meio que... Tipo, esses mais retangulares me lembram bastante... De como... Oh, pera aí um instante. Eu preciso pular aqui. Yeah, era óbvio que tinha algo aqui. Ah, uh, ok, isso... Isso certamente é um lugar que faz mais sentido em 3D. Eu... Oh, não! Eu estou vivo! Como? Como? Como eu estou vivo? Eu não sei, mais. Oh, e é ali que você encontra a terceira moeda, porque eu acabei ignorando a segunda completamente. Muito obrigado, videogame, por... Meu, foi no segredo e o jogo me puniu por ter ido no segredo. Isso é simplesmente uma sacanagem. Oh, seria legal se o jogo tivesse me dado uma... Eu, uma estrela. eu ah, Não sei por que eu tava visitando a estrela. Uma estrela para você simplesmente demolir o chefe. Aqui, mas não, nah, isso não foi uma opção. E agora, aparecendo pela primeira vez, Pompom. Ela tem um bumerangue. Ela é exatamente tão inútil quanto um bumbum. É exato que oh, oh, ela pula teleguiadamente na sua direção. Eu sei, é realmente incrível. Ei, você, para de pular pra longe, isso só está adiando o inevitável. Você sabe extremamente bem que isto é o que é. Ok, então vai dar um pulo ali. Oh, uau, você tem um boomerang realmente impressionante. Honestamente, ah, apesar do. ah yeah, não, o fato dela ser maior do que um boomerang Bro comum. É algo que deixa ela mais fácil de se derrotar comparado a um Boomerang Pro, então yeah, isso é meio que engraçado. Enfim, uh, onde está aquela moeda? Provavelmente no caminho que eu ignorei completamente. Estou profundamente decepcionado. Enfim, yeah, era na verdade um nu 2 s XL. Pra falar a verdade que eu tava pensando que aqueles painéis retangulares pareciam. Tipo, provavelmente se procurar na internet você vai encontrar exatamente o modelo que eu estou falando e vai dizer Yeah, yeah, eu consigo compreender o que você está tentando dizer. Ou estou completamente errado e estou sendo um idiota. Quem realmente sabe a verdade é quem decidiu fazer a comparação ao procurar no Google, ao invés de simplesmente, simplesmente falar coisas sem ter uma completa certeza, uh, dependendo de sua memória imperfeita e básica, e é ok. Eu fui punido por tentar ir pelo segredo. Nunca uma coisa agradável de se acontecer. Ok, não. Eu tenho que parar de ficar pegando multiblocos de moedas. Eles nunca são algo agradável de se escutar quando a emulação é menos do que perfeita e... E yeah, Tipo, novamente, eu tenho que... Uou! Wow. Eu tenho que... Ter a coragem de simplesmente abrir o meu 3DS e jogar um pouco esse jogo aí eu vou jogar realmente com verdade se o volume é insanamente alto ou o Citra continua sendo extremamente imperfeito e com poucos recursos dedicados a ele o que tipo é objetivamente verdade um, mas pois é, meu, mal posso esperar que tipo os projetos os principais do Yuzu finalmente uh, saiam e, tipo, você seja capaz de jogar a maioria dos jogos tranquilamente jogos importantes. Eu quero jogar Xenoblade 2. Eu estou extremamente esperando a oportunidade de Xenoblade 2 não rodar. Feito um completo absoluto lixo. Mas é, o negócio tá demorando. Tipo, o Xenoblade 3 lançou no espaço que demorou pra uh, potencialmente tornar o Xenoblade 2 aceitável. Isso. Isso é algo que fez pessoas tristes na internet uh, acabarem sofrendo spoilers inevitavelmente por pura osmose. Uh, então, que ah, isso isto é, sem dúvida alguma uh, Mas, yeah, ok, nós temos... Ah, onde é reparado? Mas, tipo, uh, toda vez que a gente passa por uma dessas transições... Gente, você tentou fugir exatamente porque tem gumbas atrás de você Porque foi tirada uma foto Isso, você passou por cima de... na frente de uma câmera automática Enfim Uh, o que eu queria dizer é que. Oh, yeah, tipo, a transição entre fases é sempre de noite, então isso significa que cada um desses mundos uh, canonicamente dura um dia possível.